Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre a diferença principal entre a lei e a graça Basicamente é o seguinte, a lei ela vai tratar de merecimento, é aquilo que Deus disse para o povo que ele tem que fazer para ser santo e você descobre que você não consegue fazer muitas pessoas pensam que são só 10 mandamentos, mas são mais de 600 mandamentos que Deus entregou para Israel através de Moisés e esses são os mandamentos que é a igreja, as pessoas pensam que todo crente deve seguir e se ele seguir ele vai merecer então é receber as bênçãos de Deus e a graça de Deus e o mover de Jesus na sua vida só que a lei ela vai tratar de algo que você tem que fazer para merecer como se você fosse capaz, e eu fosse capaz, de sermos bons, perfeitos, de nunca errar e de nunca pecar. Só que se a gente fosse realmente capaz de fazer isso, nós teríamos morrido na cruz no lugar de Jesus. Nós não somos capazes de cumprir toda a lei. Ninguém é. A única pessoa que foi capaz de cumprir toda a lei foi Jesus Cristo. E por causa dele, eu, você e todos que creem nele, então, recebemos a justificação. Em outras palavras, a lei é aquilo que Deus mostrou para o povo que ninguém seria capaz de cumprir. E por isso mesmo, ele veio como Jesus e cumpriu no nosso lugar. A lei se trata de merecimento. A lei são os mandamentos de Deus que nem eu, nem você, nem ninguém, a não ser Jesus Cristo, somos capazes de cumprir. Essa é a lei, que não são só dez mandamentos, são mais de 600 e a graça já é a própria presença do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a graça é Jesus. A graça significa favor imerecido. O que é um favor imerecido? É algo que você recebe que você não merecia. Basicamente isso. É diferente da misericórdia. A misericórdia é quando Deus não dá aquilo que você merece. Então, se você merece coisas ruins porque você não é capaz de cumprir a lei, então Deus teria que trazer juízo, maldição sobre você. A misericórdia dele não vai trazer isso. A graça é diferente. A graça é nem eu nem você somos capazes de cumprir a lei. Nem eu nem você somos pessoas boas, perfeitas, amorosas de coração que querem o bem da humanidade. Nem eu nem você nenhum de nós somos perfeitos. E cumpriremos todos e jamais pecaremos Então Deus, sem que nós merecêssemos Vem cumprir toda a lei Todos os mandamentos, todas as escrituras na pessoa de Jesus Cristo. E porque ele cumpriu, agora ele é o Cordeiro perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. O sangue dele não tem preço, porque a vida dele foi perfeita. Então, quando ele entra na morte para poder salvar nós, o que, que acontece? A graça é manifesta. O Senhor Jesus, ele é a graça. Ele, o peso da presença, da glória dele, é aquilo que nos livra da lei basicamente nós não precisamos mais merecer porque Jesus mereceu por nós então no nome dele por isso que a gente ora em nome de Jesus e através do sacrifício dele que nós somos capazes de entrar na graça no refrigério no descanso e no amor de Deus só por causa disso através da lei ninguém mereceria ninguém mereceria porque a lei ela é dura ela é, ela é difícil Tão difícil que precisou do próprio Deus vir resolver isso. A lei, ela não leva ninguém a lugar nenhum. Então, muitas pessoas querem agradar a Deus através da lei olha Deus, eu nem faltei, olha Deus o que eu fiz, olha Deus, eu dou todos os dízimos. para começar é mentira, porque você nunca deu dízimo de presente de aniversário. Você ganhou lá sem presentes e não deu 10 de volta a igreja. Então você não dá dízimo de tudo que você ganha. Para com essa ideia de que você tem que ser perfeito, de que você tem que ser um crente que é exemplar. Você não vai ser, você não vai merecer as bênçãos de Deus. Jesus já mereceu por você. Então para de tentar pagar para Deus algo que já foi pago naquela cruz. Entende o que eu quero dizer? A lei, ela traz peso sobre nós. É um momento onde a gente olha para todos os mandamentos de Deus, para tudo aquilo que Deus espera que a gente faça, e a gente simplesmente percebe que não somos capazes de fazer. Mas Jesus, pela graça, pelo favor que Ele nos liberou, que nós não merecíamos, Ele fez no nosso lugar. E no nome dEle, nós podemos ser salvos, podemos ter acesso aos dons do Espírito, podemos ser abençoados grandemente. Agora, na palavra de Deus, eu quero te mostrar na vida da igreja qual é a diferença. Eu não vou ler o texto todo porque ele é grande, mas vai estar disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou usar o texto de Êxodo 32 e de Atos dos Apóstolos 2. Basicamente, o que acontece? Lá em Êxodo 32, a partir do versículo 14, Moisés já tinha subido ao Monte Sinai. Presta atenção nas informações. aonde Deus, por 40 dias, entregou então para Moisés... Toda a lei. O que eram a lei? Aquelas tábuas que a gente acha que são dez mandamentos, mas são mais 600 Então, Deus entrega para Moisés as tábuas da lei. E durante 40 dias, Moisés fica no, em cima do monte Sinai, recebendo a lei de Deus. A lei que ia trazer essa tal dessa justiça, ou aquilo que a gente precisaria fazer para ser santo e perfeito e imaculado. Então, Moisés desce do monte Sinai. E o povo já estava completamente exaurido pensando que Moisés tinha era morrido lá em cima e eles começam a esquecer da grandeza de Deus. Então, eles passam a adorar um tal de um bezerro de ouro. Eles fazem um bezerro de ouro e começam a adorar esse bezerro, a prestar cântico a esse bezerro, a idolatrar o bezerro, a fazer um culto para o tal do bezerro de ouro. E, às vezes eu acho tão esquisito essas coisas, mas a gente faz coisa pior, então relaxa. E aí Moisés fala, não acredito. É, não é possível, Senhor Jesus... Senhor Jesus não, porque Jesus não tinha vida. Mas é basicamente, Deus... Como assim, por exemplo? Eu fico lá, 40 dias, recebendo a sua lei. Tô toda cheia aqui do peso de, de amor. Quando eu desço, esse povo taioba tá aí, adorando o um bezerro de ouro. Então, Moisés vira e fala assim... Galera, fiquei puto. <risos> Pega a tábuas, quebra a tábuas, fica bravo. Fala assim, quem acredita em Deus, passa pro lado de cá. E... O povo dos levitas passam para o lado de cá. Os levitas eram os filhos de Levi, que era a tribo de Israel, que no futuro, um pouquinho mais para frente na Bíblia, seriam os responsáveis pelo templo, seriam os sacerdotes do templo. Então, aquele povo que era os levitas, passaram para o lado de Moisés. Tipo, não, nós é de Deus, nós não quer nada com isso não. Então, Moisés vira e fala assim, ó, oh, parou de palhaçada, vocês são tudo ridículo, mata todo mundo. E nesse momento morreram 3 mil pessoas. Essa é a história de Êxodo 32. Você fala gente chocado. Pois é, lá no Monte Sinai, depois de 40 dias lá em cima, com a lei, Moisés desce então com todo, tudo aquilo que era que o povo deveria fazer, ou seja, não matar, não cobiçar, não roubar e etc. E as pessoas simplesmente não conseguiriam cumprir. Ninguém consegue cumprir a lei. Isso é a lei. A lei é um merecimento inatingível. É você pensar que você pode comprar a Deus com a sua bondade, sendo que você não é. E ela traz morte, ela traz condenação, ela traz um julgamento muito pesado. Ma morreram naquele dia 3 mil pessoas na mão dos levitas, que seriam os futuros sacerdotes. Agora segura a revelação. Lá na frente, em Atos 2, o que, que acontece? Jesus já tinha vindo, já tinha sido a pessoa que cumpriu toda a lei e os profetas. Ele simplesmente não errou. O cara não errou, ele era um fado sensato, entendeu? Nunca errou inventou a beleza. E Jesus, depois de cumprir toda a lei e os profetas, ele se entrega como cordeiro imolado. Ele se entrega como sacrifício, como um sangue perfeito e puro. E naquele momento ele leva todos os pecados todo o peso da lei, ele cumpriu a lei, para que a gente não precisasse cumprir, então se a gente acredita nele, a gente é justificado pela justiça dele, amém? E aí, o que acontece então? Jesus morreu, ficou um dia lá dormindo, resolvendo os problemas do céu, ressuscita, e o que as pessoas pensam é que ele ressuscita e volta para o céu, mas não. A Bíblia diz que ele ressuscita e fica 40 dias ensinando os apóstolos e o povo o que, que era para fazer. Que basicamente era amar as pessoas, e amar as pessoas, e amar as pessoas, e falar para elas o que ele tinha feito. E amar as pessoas. Então ele fica 40 dias falando para as pessoas sobre o que eram para as pessoas fazerem, que era para amar que era a graça, que agora ninguém mais precisava preocupar com a lei porque ele tinha cumprido a lei. Que agora ninguém mais precisa se preocupar em agradar a Deus porque ele agradou a Deus. Então agora tudo que você precisa é acreditar que Jesus fez tudo isso e existiu e te ama. Depois de 40 dias, Jesus sobe aos céus. Depois de 40 dias, Jesus sobe aos céus. E lá, e antes disso, ele vira para o povo e fala, vocês ficam aqui e esperam. Porque eu vou mandar o Espírito Santo Consolador. Isso aconteceu dez dias depois do chamado Pentecostes. Então eles estavam esperando no Monte Sinai. E os apóstolos e o povo esperando no Monte Sinai, quando o Espírito Santo vem, ele vem com dons de línguas, dons de cura, dons de transformação, com o poder de Deus. E ele entra pela graça, porque, de novo, ninguém merece favor imerecido O Espírito de Deus agora habita nas pessoas. O Espírito de Deus agora faz com que não só os levitas, mas todos todos, todos possam ser sacerdotes, porque agora todo o corpo é templo do Senhor, porque agora todas as pessoas podem receber o poder de Deus, porque agora o véu já foi rasgado e a presença de Deus já saiu do Santo dos Santos para agora habitar em nós através do Espírito Santo então naquele momento em Pentecostes o Espírito Santo faz com que todos os ali reunidos que oraram em línguas e foram batizados no Espírito Santo no fogo do Senhor, eles agora eram templos e sacerdotes do Senhor então cada casa agora um templo, cada corpo agora é o templo do Senhor e cada pessoa, cada pessoa é parte da igreja, é sumo sacerdote do Senhor, o que acontece depois? Eles descem do Monte Sinai e agora eles vão falar do amor de Deus, eles já não vão mais falar sobre a lei, eles vão falar do amor de Deus e quando isso acontece então Pedro se levanta e começa a pregar para as pessoas e naquele dia... Não mais três mil morreram, mas três mil pessoas foram salvas. Cara, ai eu vou chorar. Três <risos> mil pessoas foram salvas. Olha a diferença da lei e da graça. Na lei, você fica pensando que no Monte Sinai você é esquecido. Na graça, no Monte Sinai, você espera Deus voltar. Na lei, quando você fica lá na, diante... Deus, 40 dias você está recebendo os mandamentos. Na graça, quando você fica 40 dias na presença de Deus, de Jesus, você está recebendo amor. Você está recebendo preenchimento espiritual. Na lei, quando você desce e você vê as pessoas em pecado, existe morte. Na graça, quando você desce e vê pessoas em pecado, existe vida, existe arrependimento, existe conversão. Três mil pessoas morreram aqui, mas três mil pessoas foram convertidas de cá. Aqui, os levitas representavam um povo de Deus cheio de justiça própria. Aqui, todos nós somos sacerdotes e povo de Deus. E não mais por justiça própria, mas por graça e merecimento de Jesus, por amor dEle. Esse tema acaba com o meu coração, eu não tenho psicológico pra falar sobre isso. Mas o que eu realmente queria te dizer hoje é para de tentar viver na lei. Para de tentar agradar a Deus. Porque isso vai trazer morte, isso vai trazer condenação, isso vai trazer depressão. Isso vai trazer um reflexo de que você não precisa. Presta. E desculpa, eu também não presto não, só Jesus presta, só Jesus é incrível como ele foi, por isso que só ele morreu na cruz. Se tivesse mais alguém incrível como ele, esse é alguém que teria morrido. Então, olhe com carinho os textos do 32 e de Atos 2 e perceba que onde tinham 3 mil mortos, agora tem 3 mil vidas. Onde tinha uns 40 dias de tortura, de tristeza, de abandono, agora você tem 40 dias de amor, de derramamento, de presença do Senhor e Deus veio na pessoa de Jesus, para te livrar de toda a lei e derramar a graça. Amém? Que o Senhor te favoreça.